E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Depois de madrugada com alguma chuva em partes do litoral, ventos úmidos e frios, gradativamente, sol e elevação da temperatura... No litoral menor do que na capital e no interior, porque tem ventos que ainda trazem nuvens e umidade para o litoral. Ao contrário do interior, que tem tempo seco e muito sol, umidade muito baixa, abaixo dos 20%, o que é perigoso né, para a saúde. Aqui no litoral e também na capital... Tempo de sol, elevação das temperaturas e as possibilidades de chuva só para o litoral no final da tarde, e começo da noite, mesmo assim em algumas localidades em que a Serra do Mar avança em direção ao mar. Nas outras, tudo bem. Temperaturas em elevação gradativa nos próximos dias, vai aumentando um pouquinho a cada dia e as noites diminuindo a ação do vento frio e da umidade. Temperaturas em elevação, clima de sol, temperaturas que vão cair um pouco mais. Durante a noite e a madrugada, no estado como um todo, mas sem frio. Grande abraço a todos! O homem do tempo.